Fala, fala galerinha! E aí, eu, sou a... eu sou Norberto Carol... e esse é mais um Elefante Literário. Nós somos de Natal, Rio Grande do Norte. Se você ainda não percebeu, o mapa do Rio Grande do Norte se assemelha muito ao formato de um elefante e a gente queria homenagear o nosso estado. Bom, eu sou formada em publicidade e trabalho na área de produção cultural. Eu também sou formada em publicidade, a gente se formou junto e trabalho como freelancer. Conhecer pessoas Expor as nossas opiniões Aumentar nosso repertório E principalmente falar sobre livros Não somos irmãos Não somos primos Não somos namorados Somos amigos Amigos Se você gostou desse vídeo não esquece de dar um like, ajuda muito a nossa divulgação Também não esquece de se inscrever se ainda não foi inscrito e ver né, a quantidade enorme de vídeos que já tem aqui neste canal Fica ligado em todas as nossas redes sociais e acompanha a gente para saber o que é está que rolando por aqui Valeu, Valeu. Tá bem? Terminado? Ok. Ok. Bem, metade. Assim, ok. Como é elefante? Não Ok, okay. okay. okay. okay. okay. <laughs>